Olá! Você está no canal do Pino. Aqui estão 5 lugares que muitas pessoas consideram os mais assustadores do mundo. Ilha das Bonecas, México Esta ilha abandonada é coberta de bonecas velhas e desmembradas que foram penduradas nas árvores espalhadas pelo local. A lenda diz que o antigo morador da ilha, Dom Julian Santana, começou a colecionar bonecas depois que encontrou o corpo de uma menina afogada perto da ilha. Catacumbas de Paris, França as catacumbas são uma rede subterrânea de túneis e ossuários que contém os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. O labirinto de túneis pode ser assustador e claustrofóbico para muitos visitantes. Floresta Alkigahara, Japão. Também conhecida como a Floresta dos Suicídios, Alkigahara é um lugar onde muitas pessoas vão para cometer suicídio. A floresta densa e escura é conhecida por ser assombrada por espíritos e assombrações. Ilha Poveglia, Itália. Esta ilha abandonada perto de Veneza, foi usada como um local de quarentena para doentes com peste, e posteriormente como um hospital psiquiátrico. Há rumores de que a ilha é assombrada pelos espíritos dos pacientes que foram isolados lá. Castelo de Bran, Romênia. Conhecido como o Castelo do Drácula, este castelo gótico foi construído no século 14 e é associado com a lenda de Drácula, o famoso vampiro da Transilvânia. O castelo foi usado como inspiração para a descrição do castelo de Drácula no romance de Bram Stoker. É importante notar que a ideia de um lugar ser assustador é subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. Alguns desses lugares podem não ser assustadores para todos os visitantes, mas são conhecidos por sua história e lendas assustadoras. E você, acha que existem lugares mais assustadores? Deixe seu comentário! Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Não esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo. Até a próxima!